No vídeo de hoje, eu vou usar todos os códigos disponíveis do CubePing Brasil, outubro e novembro de 2022. Vamos lá conferir? Estou na conta do Star Dark, inclusive eu queria que vocês ajudassem o canal da Twitch do Star Dark aqui. Eu fiz pra ele, ele é aliado, aliado, filiado da Twitch, então você pode presentear ele com a inscrição. E ele vai fazer live agora, tá bom gente? E o primeiro código é EliteP10K, que você ganha um proof de Elite, que é esse apito. É o segundo é... É o, o, o, o código. Que você obtém 4,400 mil moedas. O terceiro é o Clean Soda. Que é da nossa nossa NerdO. Que eu não tô participando porque eles não me querem, né? NÉ? É um barril, é um PIN. O quarto código é Baleozão, me representando. Porque eu sou o gordo. Trazia de baleia pra você usar na sua banha. O quinto código é Baleozão 2. Que é um código de baleia cinza. É uma baleia Jubarte, né, gente? O sexto código é Gbile21. Que foi da Festa Música Jam e você obtém a roupa do G Billy. O sétimo código é Cerejinha, que é um plano de fundo de cereja O oitavo código é SNA23331 Que foi o código secreto e é o plano de fundo do rock Rockerper, Pedra Esperançosa e Cende Moeda Que foi uma pobreza, pior código ever Tô brincando gente, o plano de fundo já valeu muito O nono código é Esquestista 1 que é o meu sotaque britânico? 500 mil de moeda, 500 milhões, não 500, só 500, gente. Não tem mil. E a roupa de da música Jan, é da música Jan? Sei lá, né? O décimo código é de Day se 2001. 2021 e a roupa de Candace em assim, mil de moedas, para você aproveitar. O 11 código é o time azul 1, um, que foi do time azul que teve a competição lá, o barraco todo. Teve briga pau na cara, misericórdia. Tem a roupa do tubarão em mil de moedas. O 12 código é cachecol fofo, que você obtém um cachecol ciano azulado e mil de moedas. O 13 terceiro código é careira hostes, nosso sotaque britânico de novo. Que você obtém 2 mil de moedas, uma camisa ciano azulado em qual o, ca, o casaco lá, o, o cachecol. O próximo código é o bonk musical, que é o nosso décimo 14 código. E ele saiu nesse ano. E é um bonk musical. E dois mil de moeda. O décimo cinco código é cpbrmj MJ 2021. Que foi da Música Jam de 2021. E você obtém a, a brusa da Música Jam. Que o Calho usa. E 500, mil de e 500 de moeda. O décimo sexto código é Pescaria. E você obtém o PIN de vara. <risos> e 500 de moeda. O 17 sétimo código é Rei da Pizza 15. Que você obtém o avental de Pizza Olho. E o chapéu de Pizza Olho. E 500 de moeda. Novamente no sotaque britânico. O 18 oitavo código é Muito Pinguim. Escrito em português, ok? Opa! <risos> Muito pinguim com a letra N, ok, gente? E você obtém esse cachecol lindo com azul escuro, esse ano e azul claro, e esse azul escuro de camiseta e mil de moedas. O próximo código, o 19 código é Trending, foi quando o CPBR ficou nos trend tópicos mais comentados do mundo do Brasil, e você obtém a roupa de, de dançarino de hip hop e 500 de moeda. próximo código é Respeito, foi quando quando eles disseram que você tem que respeitar, respeito. E você ganha, obtém uma camisa laranja e um megafone e 500 de moeda. Próximo código é do é do time do Clube Pinguim Brasil, que é aquele lá. Tem um time azul, tem um time amarelo, tem um time vermelho. Esse daqui é o Lulas Verde, Lula 13. <risos> e é o 20 vigésimo código e você obtém um papagaio e tintura para o rosto e 500 de moeda. Próximo código é o vermelho 21 é do time também é uma pita e a tintura e 500 de moeda próximo código é peixorro 1 um, que também é do time é um peixe para nadadeira a tintura para o rosto e 500 de moeda próximo código é a água azul meu sotaque britânico de novo que é uma garrafa de água para nadadeira a tintura para o rosto e 500 de moeda próximo código foi quando teve o mês de julho de lgbt 500 de moeda o chapéu colorido o carro colorido a roupa colorida tudo colorido o antepenúltimo código é desse ano, e é Jardim 22, e você obtém a cesta e o vestido de jardim e 500 de moeda. O penúltimo código é a Tuguinha 22, que é uma tartaruga e o plano de fundo de bolas e mil de moedas. E o último código é desse ano também, a Mulher Hulk, foi em comemoração ao último episódio da primeira temporada da série original do Disney, da Marvel, Mulher Hulk, She Hulk, e você obtém a cabeça dela e o corpo. E esse foi o vídeo dos códigos, tem muita coisa pra conferir, então não vai dar pra ver tudo, tá, gente? Olha que eu ganhei um peixe mulete, Foi adicionado ao seu inventário. Que legal. Tem muita coisa aqui. Só pra você ver um, um cadinho. Olha que legal. Incrível, né, gente? Ó, tem um peixe também. Que é na outra mão. Tem um plano de fundo da Gina, bola. Tem a roupa de hip hop. Você pode fazer uma dança especial. A roupa colorida. Cerejinha. E basicamente é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.